Bata ovos com abobrinha e se surpreenda com o resultado! Em um liquidificador vou adicionar 3 ovos, 2 abobrinhas e vou bater bem esses ingredientes até ficar homogêneo. Vou passar essa mistura do liquidificador para uma tigela. Vou temperar com uma colher de chá de sal, uma colher de chá de pimenta do reino Uma colher de chá de alho Duas colheres de sopa de óleo E vou misturar tudo muito bem e antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste pra eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para Silene Oliveira de Atibaia, São Paulo. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Também vou adicionar 8 colheres de sopa de farinha de trigo e misturar bem. Por fim, vou colocar 200 gramas de queijo mussarela ralado, que vai dar um sabor especial na nossa receita. Faça essa receita na sua casa e depois volta aqui para me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você vai amar! Agora vou adicionar um fio de óleo em uma frigideira e espalhar bem e vou adicionar uma colher de sopa da massa que preparamos. Depois que assar um lado, vou virar para assar o outro lado. E nossa receita está pronta! Viu como é fácil fazer essa receita? E fica deliciosa! Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui! Te vejo no próximo vídeo. Tchau!